Vocês se lembram da quadra pro esporte que eu já tinha reclamado há vários anos atrás, por barulho? Pois é, agora ela é um estacionamento. E o barulho continua, né? Agora temos aí um exemplo né, de como se incomoda o vizinho, como se viola a propriedade dele. Ou seja, é, como não são capazes de consertar uma boa de caixa d'água e o ladrão fica vazando. Né? Eu não estou fazendo esse vídeo para reclamar de desperdício, pouco importa. Se você quer desperdiçar, você que está pagando, o azar é seu o que me incomoda é o barulho que já está enchendo o saco né? eu vou até citar aqui o Hotbar, então, um texto que eu coloquei na descrição aí que ele fala sobre a apropriação original ou seja, um exemplo que ele dá o um aeroporto se instala no local e gera uma certa quantidade de barulho se você depois vai morar lá perto sabendo que o aeroporto gera aquele barulho você não pode reclamar porque isso é a apropriação original do aeroporto agora, se for o contrário, você já estava lá e o aeroporto se instala, aí ele está te agredindo e eu já estou há muito mais tempo aqui do que esse estacionamento. Né? Então eles estão me agredindo. Né? Eles colocam música alta, não estão nem aí. Né? E a arrogância do sujeito de, de me ver filmando e vir reclamar ainda. O sujeito que trabalha aí né, falando, vamos resolver lá na frente. Quer dizer, não tem inteligência nenhuma. Né? O sujeito não sabe nem consertar uma boia de caixa d'água. Né? Então, por que, que eu estou fazendo esse vídeo? É, Para vocês verem como que o Estado causa problemas. Né? O Estado tem um monopólio de água... Ele, o que, que ele faz? Ele força as pessoas a terem caixa d'água, o sujeito vai lá, né, não sabe consertar uma boia, incomoda, gera conflito entre as pessoas, o Estado não resolve nada, porque não vai resolver mesmo, não adianta nem reclamar, e fica nessa lenga-lenga. Né? Então é isso que eu quero que você entenda, eu não estou fazendo vídeo pra, por causa de desperdício de água, isso aí, se quer desperdiçar, desperdiça à vontade. O problema é seu, estou fazendo porque esse barulho está me enchendo o saco. Assim como música alta e todo tipo de, de ruído que eles geram aí nesse estacionamento Não consegue trabalhar sem incomodar os outros. É isso que é incrível. Então, pessoal, só para vocês refletirem e, enfim, uh, verem a que ponto a gente chegou. Né? É, é, na verdade, tem uma certa ironia aí, já que a gente está em plena crise hídrica, mas, enfim, isso eu vou deixar para vocês discutirem. O que me interessa aqui é que consertem essa porra de boia de caixa d'água. Ponto final.